Boa tarde, Gotino. Seja bem-vindo de volta. Sou muito seu fã. Boa sorte. Que você é sucesso na certa. Oi, Gotino. Parabéns pelo seu trabalho. Sou sua fã. Legal que você voltou para Record. Sucesso nessa nova jornada e eu te adoro. Gotino, boa sorte. Que bom que você voltou para Record. Desejamos sucesso. Estamos sentindo sua falta aí. Vem, Olá, vem. bom dia. Vem, vem, vem. Falou. geral. Mão. Pela Record TV, estou muito feliz de estar com você aqui nessa jornada. Você é o meu convidado especial. Nós vamos juntos. Vai, você vai se emocionar, você vai se divertir, você vai ficar bem informado. O Balanço Geral está começando. Vai ter a pergunta do dia. O pessoal pode mandar foto pelas redes sociais no arroba Balanço Geral. Eu quero você comigo e eu tenho certeza que você vai curtir com a gente é, o nosso noticiário uma equipe incrível preparando para você, Marcelo. para pro telão aqui, ó. Já quero apresentar para vocês esse meu companheiro Renato Lombardi vai participar comigo comentando as notícias. Tá pronto aí Lombardi? Bom dia. Prontíssimo, prontíssimo. Seja bem-vindo. E é isso aí, ó. Balanço Geral, meu amigo. É isso, Lombardi. Quero você comigo comentando as notícias, participando. Daqui a pouco tem a Fabiola Hypert, tem Hora da Venenosa, tem Notícia e Informação. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui novamente no Balanço Geral. Ô Lombardi, já que nós vamos começar com notícia, tem notícia exclusiva, tem notícia em primeira mão. Tem um material inédito que nós vamos trazer aqui, reportagens especiais com esse time incrível, com esse time maravilhoso da Record TV. Ô Lombardo, eu tô com saudade de ouvir você. Se é hora de notícia, o que, que a gente faz? Então, meu amigo, roda, roda, roda a vinheta! É hora de notícia, balanço geral, começando com revelações exclusivas do caso Paulo Cupertino. Lembra deste caso? O homem que matou o ator de Chiquititas, Rafael Miguel, e os pais do menino, porque Cupertino, este homem, não concordava com o namoro da filha com o rapaz, a Isabela. O crime completa um ano amanhã. Mas o balanço geral vai revelar agora... O trajeto que Paulo Cupertino percorreu durante a fuga e quem são as pessoas que ajudaram Cupertino a despistar a polícia. A Priscila Doroche está acompanhando este caso e ela tem informações para gente. A Priscila já aparece aqui junto com os nossos repórteres. Uh, Renato Lombardi comenta. Priscila, existe a possibilidade dele ter fugido do Brasil? Conta para gente quem ajudou Cupertino nessa fuga, um ano depois, este homem não foi encontrado. Bom dia para você, as suas primeiras informações desta reportagem exclusiva.